Incorporação entre vivos. Através da técnica de desdobramento espiritual, os corpos espirituais do paciente encarnado poderão ser incorporados em médios de incorporação. Comanda-se o desdobramento do paciente e a abertura da frequência em 360 graus do paciente e estabelecendo a sintonia vibratória dos médios. Vide também desdobramento múltiplo. As experiências realizadas mostram que os corpos espirituais possíveis de serem incorporados são o corpo etérico, o corpo astral, os corpos mental inferior e superior. O corpo etérico tem a particularidade de não poder afastar-se em demasia do corpo físico, podendo permanecer no máximo 5 a 6 metros de distância, portanto, o paciente deverá estar presente ao atendimento. Quando o atendimento é realizado à distância, normalmente o corpo mental superior é atendido, porém, o corpo mais necessitado de ajuda será encaminhado pela espiritualidade superior para atendimento e incorporação.